Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo de Visco Girl Se vocês não sabem o que é Visco Girl É aquelas garotas Que estão agora Todo mundo fazendo vídeo de Visco Girl Visco Girl Que é aquelas meninas praianas Mais good vibes only E é isso gente Hoje eu vou tentar me transformar em uma E eu espero que vocês gostem Já deixe seu like se se inscreve no canal, então vamos começar Gente, eu já botei esse arquinho aqui, ó, de pulãozinha Mas só por conta mesmo, pra eu já ficar no estilo schoolgirl, assim, no começo do vídeo E eu nem sei, eu nem programei nada direito Desculpem se vocês olharem aqui minha mão tiver Olha assim, olha com minha mão <risos> Gente, desculpa, já tá? Eu pintei a minha unha exatamente agora E eu tô correndo pra gravar esse vídeo, porque eu vou sair daqui a pouco Mas eu quis gravar aqui agora, então eu vou gravar agora, né? Então vamos lá, gente. Aí eu pintei já a minha unha. Tentei o mais impossível deixar igual, só não tinha a cor amarela, ó. Mas tentei deixar o mais impossível igual, só que né, não tá lá aquelas coisas, né, gente? Porque eu não tenho as mesmas cores que, que, que elas. Não tem nenhuma manicure aberta agora também. Porque... Então, né, vai ter que ser isso mesmo agora. Eu já coloquei a roupa que eu vou usar Mas eu só vou mostrar pra vocês depois Então aqui eu vou tirar o arquivo Gente, eu fico meio estranha quando eu boto isso aqui Mas releve, é é tá? Então vamos lá Vamos começar aqui pela base Elas usam uma make bem fraquinha não, então eu sou um bake uma make bem natural, bem né? Acho que eu só vou pegar as pontinhas, gente. Olha de coração, cara. Aqui, ó. Eu só vou pegar as pontinhas e vou passar o que já tem nela, sabe? Gente? Não sei se vocês repararam já em mim, mas eu tenho essa pintinha aqui na ponta do olho. Ai, gente eu tenho muita pintinha, eu tenho aqui, aqui, aqui. Eu corpo inteiro, mas essa aqui é minha favorita, gente. Olha, é na pontinha do olho, cara. Eu amo usar, eu, eu amo usar pintinha. Gente, então agora eu vou passar um, o pó. Mas eu uso esse pincel aqui, olha Pra poder não... Ele tá sem nada porque ele já tá tempo que eu comprei, Pra poder passar o pó Vou tampar a minha sombra na gente, Porque, sei lá, eu não sei se ela tinha te aqui, Não sei se é muito coisa de disco girl Então eu vou tampar aqui o skin e, ó, ficou assim ficou Como se não tivesse nem Eu vou passar o batom. sol Olha, gente, já fica com o efeito de lipidinho Vou tirar aqui Olha. Ai, gente, amei, amei make. nossa Eu sempre fazia ela pra para pra escola Eu não passava só a não mas Eu só fazia opa, as outras coisas Eu passava a base também Mas essa é muito fofa Olha Então Essa foi a make, gente Ai, gente, eu não falei o que, que eu vou fazer, né? Mas vocês vão ver aí, eu estou pinteando um que as é usa. Acho que ficou bom, né? ficou bom. E agora, um, deixa eu ver. Ah, os acessórios. Os acessórios entre aspas. Acho que temos uma camiseta. Escortinho. E elas usam, né? Obviamente, né? esportinho. Um Nossa, vai papo pulseira, olha Gente, essa pulseira é muito fofa De quase não uso ela Mas ó Ficou assim, os acessórios A gente não tem mais nada não, né? Gente, agora depois do cabelo pronto Da maquiagem pronta, da unha pronta da, Dos acessórios prontos Dos acessórios prontos ainda não, né? Eu vou mostrar pra vocês agora o fone sem fio. Que elas também usam... Eu já reparei, tipo, eu, acho que eu acho que eu não vi ninguém falando desse fone sem fio. Mas toda vez que o girl que eu vejo, elas têm tão com fone sem fio. Então já tô aqui com o meu. A gente acende aqui. Não sei se vai dar pra ver aí, ó. Mas quando ele... Pra, a gente aperta aqui pra carregar o fone que tá aqui dentro. Ó, ó, olha, gente, como coisa mais... Mano, eu amo muito esse fone Olha isso Eu vou botar ele aqui, sem estar tá escutando nada A ah, gente, quando a gente liga ele Ele é conectado em bluetooth Ele tá em japonês, gente Ele ficou em japonês do nada Eu tenho que ajeitar isso Ficou em japonês do nada Olha, ele fica brilhando, essa luzinha Eu não tô escutando nada, gente Mas ele tá ligado, então ele fica brilhando Como eu já falei Vou desligar aqui ele tem um botãozinho aqui E agora eu vou mostrar para vocês tipo... Gente, então esse foi o look final Olha, ignorem Lá atrás, tá? mas Aí ó eu botei essa Breaking stock e, Gente, eu não sei se é uma breaking stock Mesmo, mas ali era da minha, é da minha Mãe, aí eu peguei Porque eu achei igual o breaking stock Gente, não é? não É igual, gente, eu acho que é Breaking stock sim É... Peguei ela pra completar o look Coloquei essa blusa aqui Branca, bem grande Ela tem estampa, gente Só que aí eu botei ela do lado avesso, ó Ai, não dá pra ver Mas eu botei ela do lado avesso Ali... Aqui não tem nada, aqui atrás Mas eu botei do lado avesso, assim, por dentro, sabe? Mas, gente, agora eu tô tirando algumas fotos Que eu já baixei o aplicativo Visco Girl E ele é muito Visco Girl não, gente Visco, tá? Eu já baixei, ele é muito ele é um aplicativo muito bom pra editar fotos, eu tenho todos os efeitos. E é isso, gente. Eu vou, eu vou deixar a minha conta aqui aparecendo aqui com vocês, gente, pra vocês me seguirem. E é isso, eu não vou deixar todas as fotos passando aqui, se vocês quiserem ver todas as fotos que eu tirar, Então lá no que eu já vi ok. Então eu vou continuar editando. Gente, essa garrafinha aí que apareceu no vídeo.. Ela é uma Radio Reflex Ela não é uma Radio Reflex original Mas ela é uma que eu meio que Customizei, eu coloquei um adesivo Escrito Hello E é um atrás Mas eu, não, eu até tinha mostrado No vídeo ela, só que eu Não sei o que aconteceu essa parte sumiu Que eu mostrei a Radio Reflex Mas é isso gente, ela não é uma Radio Reflex Original, eu só coloquei um adesivo E ela não é de plástico Também, tá? Então gente Esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês cliquem em gostei, se inscrevam no canal para é, ajudar a gente né, crescer ainda mais com o canal. É, então é isso, um beijo e tchau!